Olha nesses anos todos que eu fui motorista de aplicativo em tempo integral o que eu mais vi e vejo até hoje são motoristas que reclamam das condições atuais que os aplicativos nos impõem como por exemplo ganhos baixos falta de segurança e banimentos sem justificativas e eu vou ser sincero com você eu não acho ruim o fato desses motoristas reclamarem sobre essas coisas muito pelo contrário isso mostra que as condições que já eram ruins há tempos atrás continuam a mesma coisa nos tempos atuais e olha isso é completamente um absurdo veja bem tantos anos se passaram e continua a mesma coisa por isso eu estou criando esse vídeo para te mostrar quais foram os erros que alguns movimentos criaram há tempos atrás que não adiantaram de nada e de quebra eu vou te falar o que realmente dá certo e o que podemos fazer para colocar esses aplicativos na linha certa reivindicando coisas que já eram para ter sido feitas há muito tempo atrás sendo a primeira coisa que realmente dá certo e ajuda demais é você deixar o seu like aqui abaixo porque eu tenho certeza que você é um motorista ou uma motorista muito da hora que vai me ajudar a continuar trazendo mais conteúdo para esse canal e um segredo muito importante se você se inscrever e ativar o sininho aqui abaixo você pode ter certeza que vai me ajudar muito mais combinado? Se você já se inscreveu, olha, muito obrigado de coração, tamo junto e bora pro vídeo. Bom, vamos começar então, falando sobre as soluções que alguns, abre aspas, movimentos que se dizem a favor dos motoristas, fecha aspas, acharam que ia dar certo que na realidade não adiantou de nada primeiro e o que eu mais vejo em grupos de WhatsApp aí falando é esse tal de desligue o aplicativo XYZ olha nesses três anos que eu acompanho tudo que rola na Uber 99 entre outros eu vi por centenas de vezes movimentos de paralisação como Uber Off desliga o aplicativo e tudo mais e sabe quantas vezes deram certo? Nenhuma, sabe por quê? Porque não adianta de nada esse tipo de manifestação, porque é muito difícil mesmo esses comunicados de paralisação chegarem a todos os motoristas. Para você ter ideia, em todo o Brasil, pela última vez que eu vi, tinha mais de 1 milhão mil motoristas. Meu. É motorista a rodo, não tem como entrar em contato com todos os motoristas. Então aqueles motoristas que aderem à paralisação acabam ficando praticamente fazendo cara de bobo, porque paralisa uma porcentagem pequena e o resto continua trabalhando, não adianta de nada. Eu mesmo, para você ter ideia, por diversas vezes eu aderi esses movimentos. Deixei meu aplicativo lá desligado. Mas ao ligar o de passageiro lá, olhando para ver se tinha mais motoristas também, que tinham parado, chamava ali a corrida e em segundos tinha motoristas que atendiam ali rapidamente. E ao questionar ali o um motorista se ele sabia sobre a paralisação, eles nem sabiam de nada. Fora que tem muitos que agitam esses movimentos, aproveitam essa falta de motorista e saem às ruas para ganhar mais com dinâmicos mostrando ali sim a desunião entre os motoristas e a falta de respeito entre alguns é complicado segundo quebrar pau na porta dos centros de suporte <risos> olha eu já vi também dezenas de vezes motoristas se reunirem em grupos aí em redes sociais e irem nas frentes das centrais aí de suporte e lá para reivindicar aumento e melhorias de segurança e olha, novamente eu te pergunto, sabe quantas vezes isso deu certo? Nenhuma, sabe por quê? Porque além desses centros não resolverem nada que mude alguma coisa no aplicativo no todo, eles não podem literalmente fazer nada se eles não tiverem uma reunião com a central e fazer ali as reivindicações, e mesmo os motoristas indo ali na porta, fazer alguma reivindicação lá em grupo, paderno e tudo mais, eles não passam isso a central. E fora, que enquanto algumas dúzias de motoristas ali se reúnem para mudar alguma coisa, os outros milhares continuam trabalhando. Aí o aplicativo olha, pô, tem 100 aqui, e um milhão tá trabalhando, então tá bom para a maioria. Para que eu vou mudar alguma coisa? Eles sempre nos olhos como descartáveis. Porque enquanto um resolve parar de trabalhar, sempre tem 10 querendo ser aprovado, aceitando as condições atuais. Triste. Terceiro, carreatas que travam ruas e aeroportos. E esse para mim é a pior, e novamente eu repito, sabe quantas vezes isso resolveu alguma coisa? Nenhuma. Isso, na verdade, só atrapalha a vida das pessoas que precisam ir e vir para suas casas e eu vou dizer mais uma coisa na verdade esse negócio de manifestação é desliga aplicativo e tudo mais isso na verdade é um movimento político que quer benefício próprio em troca de colocar o seu rego na reta essa é a realidade e é isso que eu vejo e eu digo mais algumas horas sem o faturamento Desses locais, como aeroportos, não faz nem cócega no faturamento mensal e anual desses aplicativos. Isso só coloca a nossa classe contra a população, isso deixando a nossa classe como bardeneiros e que atrapalham a vida dos outros. Então, meu amigo, não adianta em nada ficar em grupos e redes sociais planejando esses movimentos, pois, como eu disse, enquanto um para, tem 10 na fila esperando aquela corridinha que você não quer pegar. Mas Lucas, então como é que a gente pode fazer para mudar esses aplicativos e solicitar reivindicações para eles? Simples, esses aplicativos para operar dentro da cidade, eles precisam seguir algumas regulamentações impostas pelo Estado e pela Prefeitura Municipal. Por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, para você ter ideia, tem um vereador aqui na cidade que ele luta a favor dos taxistas dentro do plenário. Ele criou uma regulamentação há um tempo atrás que fazia com que os motoristas fossem multados no valor de R$ 5.100 e terem os seus carros apreendidos se eles andarem irregular com a prefeitura. E isso ajudou demais os taxistas. Olha só, ele conseguiu ajudar muito a classe dos taxistas nessa questão e nem precisou criar manifestações, não precisou parar a rua, não precisou fazer baderna nenhuma na frente do suporte dos aplicativos. Ele só precisou ter voz dentro do plenário lá junto aos outros vereadores e esta eu creio que é a única forma de também conseguirmos regulamentar os aplicativos colocando alguém lá dentro que represente a nossa classe tabelando ali quem sabe uma tarifa melhor cobrando mais segurança e diversos outros benefícios por isso eu dou total apoio ao movimento agora é a nossa vez na qual motoristas de diversas regiões do Brasil que sabem o que sofremos, que luta dia após dia para conquistar o pão de cada dia, eles vão agora também lutar lá dentro do Congresso para que nós motoristas tenhamos melhores condições. Inclusive, eu dou total apoio ao meu colega aqui de São Paulo chamado Marlon do Uber que também tem um canal que traz diversas dicas para motoristas iniciantes motoristas também experientes fora que o Marlon ele também já deu muito suporte a todos os motoristas, inclusive ele tem um ponto de apoio ao motorista que fica lá em Congonhas, na qual o motorista pode usar o banheiro, esquentar a marmitinha que traz de casa, lavar o carro totalmente gratuito, fora bater um papo com outros motoristas lá, isso sem custo nenhum, quem paga toda a manutenção daquele espaço é o Marlon tirando do próprio bolso sem ajuda nenhuma dos aplicativos e muito menos do governo, porque agora é que ele está tentando se candidatar e entrar lá dentro para poder ajudar os motoristas, ainda mais, fora também ele tem um centro de apoio no aeroporto de viracopos na qual o motorista ele pode esperar lá sem levar multa o marlon também criou um mega aplicativo chamado rebu que ao contrário da uber ele te ajuda em diversos assuntos como Encontrar as melhores corridas, locais de risco, grupo de motorista, onde o motorista pode alertar os outros caso aconteça qualquer tipo de problema durante uma viagem. E mais sobre esse aplicativo eu vou deixar para explicar no próximo vídeo, porque é muita coisa mesmo. E também não podemos esquecer que ele foi o único motorista durante essa pandemia que fez um sorteio solidário que juntou o verbo suficiente para entregar centenas de cestas básicas a motoristas que precisavam. Então, meu amigo, esse ano é a nossa vez. Vamos fazer a diferença. Vamos fazer com que esses aplicativos mudem a forma como eles nos tratam. Vamos correr atrás de soluções que resolvem.